Quero ter mais nenhum mico. Eu peço às vezes, a zambique que não tenha mais. Sai de lá parecendo uma mendiga. Eu sou Kota Manganza de açuanga. É Oi, eu sou a Dalimbu. Meu nome é Pedro. Eu sou um lume de telecompenso. Da e Yazambilemba Filho de Tata E Eu tô aqui pra falar sobre um mico que eu já paguei Eu vim falar sobre mico que eu já passei Dois micos, né? E como o vídeo de hoje é sobre micos Eu vou falar sobre o mico que eu paguei na Dilanga de Zilemba Oi! Pra, pra começar, começar, Exu não é, é o diabo. diabo Eu sou a Isabel Eu sou o Murilo E começa agora Mais um episódio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 Eu já tinha acabado de entrar na casa, eu tinha uns 11 anos de idade. Eu lembro que, que eu estava me preparando, me arrumando já para esperar a festa começar. Foi quando eu fui para o meu primeiro rubagé, acompanhando a minha mãe. Eu era a pessoa de assistência, que é de calcadinho, então era de menina. Foi o final da festa, né, e estava os filhos limpando o barracão todo. Aí ficou eu e, e mais duas irmãs santo lavando o barracão. Aí eu desci, aí eu vi que ia ser churrasco, né? Eu entrei na, na cozinha e vi a churrasqueira. Aí eu perguntei se tinha que colocar quer que é, se tinha de churrasco. Aí o pessoal falou pra mim que ia ter. Aí eu fui lá e fiz o quê? Tirei as coisas que tinha na churrasqueira, limpei e... Colocando lá de boa, felizão, colocando um cavão Aí tava rodando a festa e tal, e me entregaram a trouxinha de mamona Aí minha mãe falou, Ana, come e o que sobrar você passa no corpo e me entrega Que eu vou levar pra, pro balaio, tá bom Tá bom, a gente tinha feito isso e já tinha limpado uma boa parte do barracão limpado e secado, só faltava a parte da entrada O que, que aconteceu? Foi eu e ela buscar mais molde de água, né, pra limpar? Já deixamos tudo preparado, porque na hora de, de começar a esquentar o cavão, é só acender. Saí, isso que eu saí, minha mãe, <risos> minha mãe me viu. <risos> ela ficou parada assim, esbugalhada assim. Aí eu falei, que foi, mãe? Que foi? Que que é isso aí? Olha pra você o jeito que você tá. Meu Deus, na hora que eu olhei que eu tava preto de carvão, Sujo Tinha até Dendê Que não sei da onde já apareceu o Dendê minha mãe falou, e agora? Será que fica desse jeito na, na festa? Eu falei, não posso, não posso Me arrumei, todo desse jeito botei até o cabelo e tudo mais pra festa Aí passou um tempinho A gente comendo Aí quando tipo, tava terminando o meu Minha mãe já foi levar o dela Aí eu pensei, cara É só passar do corpo, então isso eu consigo fazer só que na hora que a gente veio, a gente escorregou. Então, escorregou os dois. E como escorregou os dois, a gente acabou molhando toda a parte e a gente tinha secado. Ou seja, praticamente ele foi trabalho em vão. A gente teve que secar todos de novo. Ou seja, uma lição se corregou pra vida. E o pai talamoazi tava vendendo roupa nesse dia, tava vendendo uma camisa. Mas lembra que, né? Não vai ser segunda vez. Se tem sorte, fiquei na a roda, mas a calça tava um pouco suja e tudo mais Tinha uma de mão, cobri toda hora, né, parada assim, cobrindo a mão Cobrindo pra ninguém ver a sujeira Aí eu, tipo, deixei só um pouquinho de comida mesmo, comi quase todo o carrego. Aí eu comecei a passar no corpo, só que, tipo, comecei a tomar banho com a comida Comecei a passar, me esfregando com a comida, eu pensando E que dá pra vocês levar também, sejam mais equilibrados, por favor o segundo mico foi na hora que a festa já tinha começado e tudo esse tinha dado aquela pausa de 15 minutos e não doido no banheiro tranquilo esperei todo mundo ir eu entrei eu usei o banheiro escuto o cachixi tocar ou escuto os ingomas tocar eu... Eu já comecei a sair do banheiro não... Aí quando minha mãe voltou ela ficou com uma cara tipo Foi quando eu fui pedir benção para o meu mais velho E fui bater cabeça no chão que saí, saí correndo, escorreguei na escada do barracão Puf, Segurei na porta, fez aquele barulho pá! Todo mundo olhou pra mim eu Jesus amado, que te agora. Aí eu olhei pro lado e tava tipo, todo mundo só dando uma rodadinha e colocando. Quando eu bati a cabeça no chão, eu sem querer, né, bati a cabeça um pouquinho muito forte no chão e fez um estralo que deu pra todo mundo ouvir. Eu tenho uma que foi quando eu saí pra uma festa junto com meu pai de santo, né? e era da Nação Queto sabia quase de nada, né? Tava lá tocando e tudo Aí eu falei, nossa, eu conheço essa cantiga Aí eu comecei a cantar O parou e eu continuei cantando Resultado, eu tava cheia de comida Tava todo mundo olhando pra minha cara Saí de lá parecendo uma mendiga E naquele dia todo mundo começou a dar risada E como sempre a casa tava cheia foi muito engraçado. Todo mundo olhou pra mim de novo viu? eu calei. eu saí devagarzinho, saí devagarzinho fui lá pra fora. <risos> Mas quem hum. nunca pagou vergonha no primeiro cano Black e a primeira pedra, né? <risos> e é isso, gente. Já curtiu? Já compartilhou? Muito obrigado e até a próxima.